gostaria de parabenizar a cidade de Santa Maria pelos 164 anos de emancipação. A cidade que acolheu a Universidade Federal de Santa Maria, a primeira universidade federal instalada fora do eixo de uma capital, levando o ensino superior ao interior do nosso estado. Essa cidade que acolhe milhares de estudantes das nossas instituições de ensino superior que tem esse título de cidade de cultura. Muito se deve a essa interação da universidade com a cidade, uma verdadeira simbiose onde a universidade e a cidade interagem para fazer o desenvolvimento econômico e social. Parabéns Santa Maria, parabéns Cidade Cultura, parabéns Santa Maria, cidade de todos nós.